É, Um segundo perdido aqui, os caras bica no final, então. Tem que fazer as curvas. Per aqui é Fórmula 1. Tem que ser perfeita as curvinhas. Oh, meu, eu acho, que, acho que eu já perdi um segundo ali, Sem dó, sem piedade. Eu disse que eu perdi! Ah! Vamos de Ghost Survivors. O que que acontece? Eis a história de um futuro perdido. De uma noite que nunca acabou. Sem tirar os olhos do corpinho inerte ao seu lado, Robert Kendall. Encostava o cano da arma na sua própria cabeça quando o som do rádio o impediu de puxar o gatilho, a voz de um velho amigo chamou pelo rádio, Robert, amigão, responde por favor, arranjei um helicóptero para tirar a gente daqui, vamos se encontrar imediatamente, eu seguro as pontas até você chegar. Esse amigo sempre foi teimoso Quando se decidia Não queria mais saber de nada Me perdoa, Emma, o papai precisa ir Robert se levantou, não havia mais tempo para chorar Rapaziada, acabou deixando a filhinha no local Que foi bem triste, você viu na gameplay Do Cavernal aí, hein Vamos se ligar, ó, ó, ele estava prestes a explodir a sua cabeça Quando ele recebeu uma mensagem de rádio O seu amigo Liz estaria esperando Ou estaria esperando <risos> Com o seu helicóptero e a gente tem que simplesmente ir rápido O que que acontece, rapaziada? Eu já vou jogar tudo isso aqui fora Porque o Caberninha precisa de espaço nessa gameplay aqui É, ué Tranquilo Rapaziada, com espaço e a escopetona já na mão Vamos passar isso aqui De boa Porque o Caberninha achou essa daqui mais fácil Depois que você acha o caminho É difícil se você ficar moscando Mas depois que você acha Combinar as armas certas Com os lugares certos já fica mais tranquilão daquele oh. jeito ah. mas não, não deixa de, de ter uma raiva de qualidade no meio O caminhão pode se ferrar no meio desse trajeto esperançosamente passaremos de primeiro hein Vou pegar metas aqui ó oh. já bica esse bujão bem aqui manda os blocos voar o vai pegar meu fazer é, o caminhão altamente curte essas baladinhas de ressentivo tranquilão ó oh. Pica a perninha do Loki Rapaziada, a, a, a aqui é aqui a parte mais chata do game. Beleza, deu certo. Aqui, aqui também é muito chato, tio. Tem, tem que ser preciso. Tem que acertar. Ok, ele não sentiu um tiro no zóio. Rapaziada, a, a aqui que foi o momento mais pilantra, hein. Acertamos o zóio do Loki ele nem sentiu a porrada. Tranquilo, levanta Vamos ver, vamos ver se esse cara tem o zóio prova de bala mesmo Não é impossível Tranquilo, o cabrinho que demorou muito Tipo, o headshot tinha que ser mais rápido Ó, oh, rodou, rodou Jogo Beleza Ó, ó, ó, de novo nessa parte Vamos, tiozinho bico o zóio desse cara ah, agora ele sentiu, tipo, o cara leva um tiro no zóio e ficou de boa, tipo, me abraçou Ô oh, meu Deus, será que vai dar tempo? Ai, deu tempo ah, Rapaziada, é, prende a respiração, o negócio é louco Essas DLC aqui tá simplesmente hardcoreista Meu flipa pra direita Rapaziada, é aqui, aqui que mora o amor Vai tomar no caneco É um segundo perdido aqui, os cara bica no final, então Tem que fazer as curvas, per... aqui é Fórmula 1 Tem que ser perfeita as curvinhas Oh meu Deus, acho que, acho que eu já perdi um segundo ali, hein. Sem dó, sem piedade. Eu disse que eu perdi! Ah! Beleza, rapaziada. De novo na mesma parte. Oh, meu Deus. Ó, ó, ó o Loki. pegamos o Loki. Tem que ser um headshot rápido aqui, tipo. O Loki se mexe bem na hora, hein? Você pegou na, bem nas orelhinhas. Faz a curva perfeita. VAP. Oh meu Deus, será que vai dar tempo? Eita, nós, Eu tô calmo. Rapaziada, deu tempo. <risos> Tranquilo. A parte que nos ferrou a vez passada. A caverninha vai ter que se concentrar mais. Eu não tinha feito isso, porque ele fica trabalhando no meu corpo. Seu barriga passa. E passa aberto. Tra passa beijando esse. Eu nunca te amo. Agora. Ó, ó, ó. Ó. Deu certo. <risos> oh, meu Deus. Tranquilão. Rapaziada, desce a escadinha. De boa. Bica. o lock. Ô louco! Vamos pegar aqui essa granada dos flash sons. É Descer de boa. Mas dá uma que Se você mosca aqui, você pega item, mas você toma no caneco ao mesmo tempo. Tipo, ó, os caras tudo com um bapho roxo, é. Soma no joelhinho no momento certo. Tranquilão? Rapaziada, melhor que a vez passada. Uhum. Vamos já, com a escopeta na mão que a gente vai precisar de brincar um lock. Entra, já bica O jogo Beleza. Cai pra dentro Pegar a pistolinha do amor Já cai butinando a porta Chama o elevador, enquanto isso a gente brinca com o zumbi lock aqui Ai, não, para. Ó, os altamente esperando Beleza, parte cautelosamente com cautela. É o caverninha altamente curte os dedinhos dele levando choque. Esse cara é forgado e às vezes ele bloqueia o caverninha aqui. O tio sai daqui. O jogo é muito pilantragem, rapaziada. Essas paradinhas só acontece quando o caverninha tá gravando. Tio dá uns bugs hardcoreista, <risos> pilantra, viu? O jogo fica pilantra para com o caverninha. Beleza. Cachumbão. Vamos subir com a escopeta. Belezão. Rapaziada, parte. Sinistra. Olha, o cara tá com um bujão ali na, na, na aguinha. Para que o cara tá usando. Tem alto zumbi aqui. Bica cachumba. Vaza. Pula de ponta. Rapaziada, momentos mais cruciais agora, hein? Cachumba! Beleza. Momento crucial Bento! Zóio! Zóio! Crente é castigo, aperto de, de mão, de... Apenas, apenas não a bons mão. amigos. Ah, perdi a granada! Ah! Oh meu Deus, ah meu Deus, foi dois tiros. Tio. Aí é abraço, tio. Com Nutella. Os caras taca Nutella na mão. Olha, Nutella, deu certo? Mas deu certo. Não sei se vai dar tempo de passar, viu, tio? Abraça esse Loki primeiramente. Oh, deu certo. O oh! Oh, cachumba. Nossa senhora, tio. Mas o caverninha tá visgo de uma certa forma aqui. O Caverninha vai acabar no final, tem que acertar dois Oishots, eu vou trocar pela escopeta, o Caverninha está muito visgo no momento da gravação. O que, é que acontece? Normalmente o Caverninha faz aquela meditação benta com o Van Damme. só que o Van Damme estava tendo um encontro com a Sherry Stone assim. e acabou dificultando o nosso treinamento especial, fazendo assim com que o Caverninha não tenha essa precisão. Profissional na hora de dar o zóio shot ou acertar as bigornas. Essa bigorna deu certo. Eu vou trocar pela escopeta aqui. Por motivos de estar vesgo, hein? Vamos com calma. Escopeta bica o zóio de boa. Ó. Ô, jogo! Peraí, Pera aí. Tá pegando esses tiros sim. Claro que, que não. Vocês vão trocar pra mim aqui? Só pra gente passar gastando menos escopeta O cabelinho tá com uma benção hoje O que o é que tá acontecendo? Tranquilo, flipa rápido Rapaziada, vamos precisar Vamos precisar do zóio cego aqui Ó Cega o Loki e Lembrando Que esse Loki não cega Ó, por isso foi tão importante Guardar o nosso cegazói. Guardamos até o final, fizemos mais ou menos 5 minutos. É um tempo até bom. Beleza? Ó, no final, o um amigo dele estava lhe esperando. Ele chega simplesmente com sua escopreta. Olha a luz. E ao menos uma esperança para esse cara, hein? Ele sofreu muito na gameplay. 5 minutos e 4. Ó, pra você ver o tempo do caverninha... Quando ele não tava gravando, foi 4 minutos e 35. Ou seja, rapaziada, o Caverninha treinou com o Van Damme nesse dia e fez um tempo melhor. <música>